Sacou? Pablo é um menino do basquete? É. Eu já ouvi falar desse Pablo a vida toda. É, Quinta-feira mesmo eu fiz. Um, um amigo meu foi lá em casa, conheci um cadeirante há um, há um tempo atrás, chama Michael, Faz jiu-jitsu, faz basquete lá com o Pablo. E o Michael fala esse Pablo, eu acho que eu já encontrei esse Pablo aqui no centro uma vez. Se eu não me engano, ele me abordou e falou que trabalha com o pessoal do basquete. Ele não é cadeirante, né? Ele não é cadeirante. Encontrei na porta do Santander ali, ó. Ele é do César. E ele do falou, ó, ah, vou te ligar o meu telefone não me ligou. Se for ele mesmo, é. eu tenho uma vaga em recordação. Então, enfim, é, dia 12 de outubro de 2009, dia das crianças, dia de nossa hora parecida, eu vinha de Peixoto, no rancho de um amigo meu, tava dirigindo, e ali eu entrei numa curva, a mesma curva que o Belão, o prefeito de Xinga, morreu. Eu entrei naquela curva com... É, bom, eu dei, eu, isso era 3 horas da tarde, numa segunda-feira. Eu acordei na quarta-feira aqui na Santa Casa, da em coma. E fiquei, eles me induziram ao coma no, no trajeto de lá pra cá. O que aconteceu foi o seguinte, eu capotei sete vezes. Estava numa saveira, a saveira o bico e pulava na cor correnceria, a correnceria ficou intacta. Caímos com, roda pra, com as rodas pra cima e aí a, é, o teto amassou em cima, em cima. Meu amigo fez cocô na roupa, não aconteceu nada, ele teve uma lesão. Ele estava de cinto, eu estava sem cinto, eu fiquei dentro daquele liquidificador. Eu, consegui sair, eu saí do carro depois e andei, eu andei coisa de 10 metros. Quando eu andei 10 metros eu caí, o pessoal me levantou, eu caí de novo. Minhas vértebras mexeram, voltar, voltaram no lugar e pressionaram a medula na T10 e na T12. Deu um inchaço e um edema. Isso que fez eu ficar paraplégico, se eu tivesse ficado ali paradinho, quietinho, né, aquela famosa história do mexido no acidentado, eu estaria andando dentro de 60 dias. Provavelmente os médicos falaram porque o organismo ia trazer as vértebras do lugar naturalmente. Só que é o seguinte, o carro explodiu. Se eu fico dentro do carro também, porque é saber o tanque dele é atrás. Quando a gasolina chegou na, na, na bateria, lá no tanque, que, que ficou vazando, que parou o carro só das para cima, o, o, o carro explodiu. Se eu tivesse ficado, eu tinha morrido queimado. Enfim, eu falo para as pessoas que a minha vida melhorou depois de ter ficado cadeirante. As pessoas falam que eu sou doido. Muitas falam, né? Outras não. É, depois, eu tenho um filho de 10 anos hoje, uma de 8. Tenho 13 de acidente. Pra quem achava que nunca mais ia parar de usar, ia usar, deixar de usar fralda Que nunca mais ia poder ter filhos, já tinha 29 anos quando eu sou presidente, faço faz 42 agora dia 11 Então minha vida melhorou muito Olha, eu moro no Brasilândia, eu vim de lá pra cá De lá pra cá, empurrando a cadeira, gravando meus vídeos e tudo mais Você grava vídeo também? Eu gravo, graças a Deus já faz um ano que eu estou trabalhando com criação de conteúdo E com influência digital E tem dado certo, graças a Deus e mesmo assim, a vida ainda traz algumas coisas pra gente. Dia 23 agora de dezembro, eu fui no show no Castelinho e saiu em todas as redes sociais, e é, GCN, Record, Band, saiu em tudo aqui em Franca. A Band falou que eu dei entrada na Santa Casa agora, viu? 23 de dezembro agora, Natal. Que eu dei entrada em óbito. Não, não dei entrada em óbito, eu dei entrada muito ruim. Eu saí do Castelinho em 4 horas da manhã, Saí da calçada aqui, parei que na rua pedi um táxi e um carro me atropelou. Eu tive um traumatismo ucraniano, o qual me deixou o Natal e Ano Novo na Santa Casa. Tá, tá, é só jogar na internet, aí, ó. É, cadeirante atropelado em Franca no Natal. Joga, que vai dar várias mídias, vai dar, né, as matérias. Fiquei quatro dias na UTI, agora, 23 de dezembro agora, e quando eu acordei do coma de novo, os médicos falaram, falaram, rapaz, o que, que acontece? Doutor Willy, sobrinho do Dr. Sinésio Duarte, Sinésio Duarte me operou há 12 anos atrás. E agora é o sobrinho dele que está cuidando de mim. Tem 34 anos, de é neurocirurgião também. Eu falei, cara, meu tio contou sua história. Meu tio fala que não sabe como é que você está, que você, você recuperou, do jeito que você recuperou. Porque eles achavam que eu nunca deixaria de usar fralda, aquela coisa toda, não ia ter função erétil, aquela coisa toda e tudo mais. Enfim, quero resumir agora. É... Foi tudo o contrário. Agora, mais uma vez, superei tudo de novo. Um coágulo de 17 centímetros, um edema subdural que eu ainda tenho. Graças a Deus, a minha memória eu tenho conseguido, com, com né, da, da, das sequelas aí que ficou, é, a memória um pouquinho, às vezes esquece um pouquinho de coisa e tudo, porém, tô aqui firme forte. e forte. Como que é o seu nome? Meu nome é Wellington. De quê? É Wellington Borges Duarte. Pra me achar na rede social, Wellington Borges Duarte vai chegar na minha foto, geralmente é o primeiro que aparece. O Wellington Borges Franca também aparece. O Wellington Borges Cadeirante com Orgulho também tá lá também. Desses três jeitos me acham lá. E galera, e a vida é isso? E eu tô. Eu vou deixar de viver. Ó, eu vim pra cá agora pra fazer um vídeo aqui na clínica. A clínica é uma das minhas parceiras de influência de, de, de, de, de conteúdo. Eu não sei porque tá fechado, era pra ter vindo ontem. Eu até vou ali pra ver com eles se tá fechado. E depois vou na igreja orar um pouquinho. Eu sou espírita, kardecista, porém tenho um trabalho na igreja católica junto com o padre Ovidio. já faz quatro anos. Sou coordenador da liturgia na igreja católica. Também tenho um trabalho social. E vida que segue, eu amo viver. E até uma amiga minha, acabou de ver um vídeo meu agora, que eu tava descendo pelo meio da avenida, e ela falou, você assim, tá caçando de atropelado de novo. Aí eu falei, filha, a minha vida não parou, eu fui atropelado aquele dia. Se eu tiver aqui, se tiver que acontecer outro acidente, eu vou fazer o que? Eu preciso ir sempre sempre, preciso trabalhar, que é gravar aqui, pois eu vou na matriz orar, e enquanto isso, nesse meio tempo, a mãe dos meus filhos, né, que eu sou separado. Vai trazer meus filhos pra mim, daqui eu pego um ônibus, volto pro e vou curtir o final de semana com meus meninos. É, é, eu tô vivendo. Não vou deixar de viver por quanto não, a Cadeira de roda nunca me limitou. Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor mesmo? Ronaldo. Seu Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo é... Sá. Pastor, eu.. Eu amo a vida, eu amo viver. E vou de demais de uma cadeira de roda pra mim, pra fazer eu parar. Certo? Certo. Feliz quem é o que nunca andou de cadeira de roda? Me explica aí, Oi? Quem, quem nunca andou de cadeira de roda? Quem nunca andou? É. Como assim, não entendi a pergunta. Todo mundo anda de cadeira de roda? Aí, todo mundo aí nas cadeiras deles aí, ó. Ah, ah, sim! O carro é de roda! Eu nunca tinha pensado nisso, ótima percepção! Ah, Eu nunca tinha pensado nisso, todo mundo era de é, Aquela ali tem motor, tem buzina, tem. A diferença tem é a chuva, a diferença é o nosso é o motor? Ó. Ó. Olha o motor, olha, olha o, nosso motor aqui, ó. Ó. o freio, cadê é, o freio! Olha é. os, ó, ó, os ó, caminhos, ó, caminhos ó, pequenininhos! A minha mão era assim, A pastilha do freio! Ela intercalando, agora ela tá fina! A mão, a mão! Olha o braço do Cadeirante aqui, ó <risos> Aí ela vai entregar, agora ela tá fina Aí é. ela ela fica bem fininha Daqui a pouco ela engrossa Ela fica com aquele canal, e vai entregar e assim vai E assim um vai dia, Um dia eu tava fazendo uma palestra E falando sobre cadeira de roda E aí eu falei que eu tinha três cadeiras de roda né Eu tinha uma pra ficar em casa O outro eu carrego Dentro da outra cadeira que Eu tava com ela ali montado, né? aí E tem uma outra que é especial Aí o pessoal começou a imaginar, eu falei assim, não, Bom, essa aí é especial. É, um, especial, é um Vectra, na época eu tinha um Vectra, eu falei que era um Vectra, na hora que eu falei um Vectra, todo mundo olhou assim, eu falei assim, é da Chevrolet, a cadeira que eu tenho, Ah, tem buzina, tem retrovisor, tem proteção ou aqui, sei, tem aqueles é recursos é todo do carro, aí o pessoal começou a rir, sabe, porque eu tinha perguntado de quem... Ainda não tinha andado de cadeira de roda. Aí o cara levantou as mãos, todo mundo lá, só o... não só os dois ou três que levantaram as mãos. eu falei assim: todo mundo anda de cadeira de roda, rapaz? Aí eles riram lá e. Pode falar, e... e... e... é... Aí um pegou eu ele. Você vai atrapalhar a Ele é... está querendo tirar um eu vídeo tô aqui comigo? Eu estou aqui no centro, ó oh, em frente oh. à clínica, vim para gravar, como eu falei para vocês, no vídeo mais cedo. Acabei de conhecer uma pessoa especialíssima. Pastor Ronaldo. Ele é cadeirante também, por isso que está dentro do carro e não vai Só conhecer. 35 anos? Só 35 anos. Espera aí que ele vai dar uma palavrinha é, para vocês. É. A vida apresenta pra gente... Pau? Desculpa. Ah, Deu, mano. É. A vida traz pra gente pessoas boas e especiais. Os momentos que a gente mais precisa. E Bom, isso é muito meu particular que eu estou falando agora. Vou deixar ele falar um pouco para vocês. Pastor, obrigado por ter me parado. Obrigado por a gente estar aqui conversando. Dá uma palavra para o pessoal aí agora, mas os dois filmando de... um ao outro. Ah, <risos> eu vou filmar. Olha que é o é um maior... É, você falou no início da sua conversa que você tem orgulho de ser cadeirante e a sua vida melhorou. A minha vida também melhorou. Há 35 anos eu sofri um acidente. Um carro, um, um Passat capotou, eu perdi a, na T12, é, seccionou a medula... E eu perdi os membros de baixo. Aí eu já enfrentei muitas, muitas lutas, muitas vitórias. Franca eu me conhece, imagine. que eu fui vereador aqui, dois mandados na época do Maurício e do Aribalheiro. Eu fui o primeiro cadeirante vereador. Ah, sim, aí, eu, sei é, aí, ó, eu sei da história do senhor. Eu sei da história do senhor. Agora eu tô assimilando o nome é, com a pessoa. É. Aí. É, o pessoal falava assim, mas você na cadeira de roda vai ser candidato a vereador? O senhor assim, acredita que até hoje a Câmara é, não tem sensibilidade para é, é, um Deus vereador, sei, a, a, Sabe o que eu falava? Eu assim, mas eu, eu, eu já tenho até a cadeira, tem candidato que não, nem cadeira não, não tem. Tenho. Vai buscar a cadeira lá. O Wesley, foi, Wellington. Um, pra, Wellington, foi um prazer muito grande prazer conhecer você e, e a sua energia. Isso precisa de ser repartida com outras pessoas. Porque você falou uma coisa tão bonita que eu vou contar para você. Uma pessoa que era, é, cuidava dos animais do Rio Negro, era, tomava conta dos cavalos do Rio Negro, ele teve uma queda e quebrou uma perna. E estava em Cássia com a perna quebrada, escondido lá. Aí eu fui visitá-lo, conversei com ele um pouco, aí ele pegou e começou a analisar a vida. Passado um tempo, ele estava viajando de São Paulo para cá e eu também, cadeirante. Na hora que eu, eu cheguei na rodoviária de São Paulo, ele falou assim, o pastor, eu que vou levá-lo para dentro, de onde? Eu falei, o oh, que, que é isso? Você me conhece? Falei, ah, ele, aí foi contar para mim, assim, oh, eu estava quebrado, com a perna quebrada, lá em Cássia, o senhor foi me visitar na cadeira de rodas. E eu vou contar para você, daquele tempo para frente, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. A boleta me é. limpou Nós temos hoje é. a condição de, de, de. Eu acho que Deus faz isso. Eu acho não. Deus faz isso propositalmente. É. É. Ele me colocou na cadeira de roda para me levar, para que eu possa mostrar para as pessoas. Porque eu não como, eu nunca deixei a energia baixar, às vezes baixa. É. Tem dia que eu não quero sair da cama, como todo mundo. Todo mundo tem problema. Certo. A minha cadeira de roda não é maior do que o problema de uma pessoa que não é cadeirante, que não é, que não, não é cadeirante, muletante, seja qual for a deficiência. Aqui tem um problema financeiro, cada um na sua medida, Deus afar de acordo com que cada um pode carregar, não é? Só é. que é o seguinte, eu tenho certeza, que com a minha cadeira de obra, muita gente que me vê na rua e fala assim, Nossa, eu não queria nem sair de casa, sair, sair bravo, brigando com a mulher e tudo mais, porque fui obrigado. E tá lá o cadeirante passando, porque eu desço a avenida cantando. É. Eu, eu desço brincando, eu paro, eu converso com todo mundo, e assim, quando eu tenho a oportunidade, igual agora, de falar para os outros ainda também que não é fácil, porém também não é impossível, é o seguinte, eu tenho muita fé em Deus e eu acredito que essa que é a minha, que é, que essa que é a minha missão hoje, eu acho que a minha, a minha cadeira de ordem me, faz, me chama atenção para as pessoas, para ver que a gente tem condição de viver bem independente dos problemas, porque problema todo mundo tem e sempre vai ter, né, é. e eu acho que é isso, pastor, é... Galera. Repartiu, obrigado. obrigado. Fiquei muito contente. Aí o moço pegou e falou assim, pastor, depois que eu fiquei naquele período de recuperação de muleta eu não tenho mais complexo, eu não tenho vergonha, eu não, tenho, não carrego nada vergonha. daquelas sujeiras que a gente carregava da vida, né? Tá vendo? E tem muita gente que está aí, cheio de, de, de, de complexo. energia, de e, dinheiro e de e mais complexo, mais uma série de coisas, porém, o complexo, porém.. É. Altima, sentido. Baixo é, estima. Baixa estima. E a, eu, eu vou falar um negócio pro senhor Para finalizar mesmo. Eu acho que eu encontrei um sentido na minha vida com 29 anos, quando eu fiquei cadeirante. Eu acho que a vida me deu mais sentido dali pra cá. Ó. Oh. Não eu... sei explicar como. Agora Galera, nós começamos, beijo. falamos. Com Deus. Começamos. Com Valeu. Um abraço. É um abraço muito grande. Nós estamos aqui no centro. Ah, desculpa. O o o o hélio, estou filmando mais porque o o pessoal não, não, não, não tem tá, tá, problema. Tranquilo. Oh, você vai conhecer muitos cadeirantes lá no no no SESI. Eu vou até, eu vou anotar o telefone do senhor aqui. Certo. E você vai é, compartilhar vidas, experiências. Oh, Vani Ué, tudo bem, Ronaldo? Eu também. Parabéns pelo livro, viu? Valeu! A professora Ivaneda foi delegada de ensino, escritora, amiga da gente. Ó, oh, vai lá para conhecer o nosso grupo. Professor, telefone, É, eu vou deixar anotado aqui também pra você me ligar o do, do que tá acompanhando. Vou dar um toque agora. É 016 992. 992 9, 2? 28. 28? 20? 20? 22. 22. Já vou marcar Ronaldo. aqui, já vou dar um toque pro senhor agora. Sá Nossa, fiquei feliz demais. Não é... Eu tô, é... Esper... Eu tô aqui é... da praça, esperando alguém. Pra gente conversar, passar alguém de cadeira de roda, a mesma luta nossa. E a gente tira lições bonitas, de vida. Peraí, peraí, ó. Oh. 99228. É. 28. Ah. 20, 22. Ah. Peraí, tem uma coisa errada aqui, tio. Estou enxergando. 99228. 20, 22? 28. Ah! 28, 20, 22. Eu tô terminando. Ia dar certo, né? Aí, ó. 9, 9, 2. Muito 8, bom. 28, 20, 20.